E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo no canal Apostador Recreativo Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como escolher as casas de apostas Onde nós vamos apostar né para saber se é segura ou não Muitas pessoas aqui é, me perguntam se uma casa é segura ou não Quando eu confio na casa e tenho uma experiência eu digo que sim Quando eu não conheço simplesmente eu digo que não A maioria das pessoas que me perguntam são pessoas... É novatas né pessoas que estão iniciando no mundo das apostas então é comum ter essas dúvidas aí sobre as casas que são mais confiáveis ou não então eu vou tentar mostrar aqui é maneira simples né de você encontrar casas seguras ou pelo menos é minimizar o risco de fazer abrir conta em casas que não são seguras e perder lá o seu dinheiro então normalmente quando uma pessoa vai apostar ela é, encontra casas é, no Google mesmo, pesquisando, né? E ela deixa-se levar aí por sites de avaliações. Tem muitos sites aí que avaliam as casas e, geralmente, esses, casos, esses, esses sites não são muito confiáveis, porque... Eles estão fazendo uma propaganda ali para o anunciante e eles ganham dinheiro quando você se cadastra lá e perde seu dinheiro. Eu mesmo faço propaganda para algumas casas, aliás, para várias casas. Tem um... Você vai lá na casa, se cadastra no programa de afiliado e você anuncia ela e você ganha dinheiro quando alguém aposta nela e perde dinheiro. Você ganha uma porcentagem. Então, por isso, é comum os sites de avaliações serem tendenciosos e colocarem apenas as casas é, que eles querem colocar, as casas em que eles vão lucrar mais, não importando se a casa é segura ou não. Uh, eu procuro quem vê os vídeos aqui percebe, procuro ser o mais transparente possível. Se uma casa é ruim, como aqui eu já falei de várias que já, é, inclusive que eu cheguei a perder dinheiro nela, eu informo se ela é uh, segura ou não para apostar. Então é, sites de avaliações de casas eu já dispensaria já desde o começo. Principalmente se você é iniciante e vai acabar rindo por essas má influências que tem na, na internet. Outro meio bom também de você encontrar as melhores casas para apostar é participando dos grupos de WhatsApp. De WhatsApp né? Sempre você vai encontrar pessoas que já têm experiência, já apostam um tempo naquela casa e vai poder dar o um melhor feedback. É, geralmente essas pessoas não, têm, é, não são influenciadas por nada, elas não ganham nada por isso. Algumas podem até ser cadastradas nos programas de afiliados, mas a maioria não. Então elas dão a opinião delas ali, né? principalmente se for seu amigo, você vai poder saber se a casa é segura ou não. É, mas a melhor maneira, na minha opinião, de você encontrar, de você saber se uma casa é segura ou não, é você mesmo. Pesquisando, geralmente eu jogo no Google ali o nome da casa e a palavra scan que é o, o mesmo que é golpe, né? E você vai encontrar várias informações sobre essas casas. Geralmente quando você coloca scam, né, vai aparecer várias pessoas que já tomaram golpe nessas casas. Aqui no caso que eu joguei a bet 365 que é uma casa muito conhecida. Apenas também para servir de exemplo, né? Uma casa muito conhecida e uma das melhores casas, e você vê que mesmo assim você encontra pessoas que tiveram perdas nessas casas, sabe-se lá por quê. É, também é importante você ler essas informações é, de pessoas que tomaram golpe e saber também se as, essas pessoas fizeram alguma coisa de errado, porque em alguns casos a casa tem razão, são pessoas que criaram é, duas contas ou mais e por aí vai. A Rivalo, por exemplo, se você criar duas é, contas no mesmo computador, ela bloqueia a sua conta e pode confiscar o seu dinheiro. Isso, às vezes, pode ser por acaso. Alguém na sua residência, alguém que utiliza o mesmo computador, talvez até o mesmo Wi-Fi, tem uma conta na, na Rivalo e você, sem querer, sem saber, vai lá e cria uma conta também e acaba caindo nessa história aí. Então, é sempre bom ficar atento a essas coisas para não dar razão à casa. Mas em muitos, é, na maioria dos casos, é a casa realmente que criou algum problema é, para o indivíduo. Eu nunca tive problema com a Bet 365 É importante também, além de ver a avaliação é, contrária, também ver as avaliações é, a favor. Né? É bom sempre ver... Os dois lados, mas geralmente os iniciantes só veem o lado bom das casas. Apenas as revisões, geralmente feitas por sites é, anunciantes. Outra maneira também, você pode procurar até no próprio YouTube. Você digitando o nome da casa, vai aparecer também é, várias informações sobre ela. E vai poder fazer uma pesquisa boa. Aí. Parece é, irrelevante isso tudo que eu estou falando aqui, mas... Não é. Muitas pessoas, na pressa de sair apostando, sai criando conta em qualquer casa. Inclusive, tem uma casa aí que está tá crescendo bastante. Ela já é grande, mas resolveu focar no Brasil. É um XBET. Se você quiser saber mais dela, assista os meus vídeos aí. Você vai ver o que eu falo sobre ela. Não, não é uma casa que eu indico de jeito nenhum. Mas você encontra aí na maioria dos casos, na maioria do dos sites de avaliações é seguindo em frente aqui um site que eu vou mostrar para vocês que é um site de revisão falando em sites de revisões tem isso aqui que é o site uh, acredito que é o mais respeitado site de avaliações ele também tem um fórum e você vê aqui nele várias casas é, que foram avaliadas por ele então você também pode tirar aqui como base, aqui, já que esse, esse, esse fórum, site e fórum é bastante respeitado, provavelmente ele deve ter uma boa avaliação. Claro que nem sempre é, ele acerta, muitas vezes ele vai errar. Por exemplo aqui, é, nessa lista aqui que eles chamam de blacklist, é, são sites que eles não... É, não recomendo, coloco uma má qualificação aqui e não recomendo. E vejam essa casa logo no começo, que é a 12-bet, uma casa asiática. Eles colocam como é, D-, mas porém, ela está aqui entre as casas não recomendadas. É, na verdade, aqui ela não está na blacklist, está na listas, é, casas para serem evitadas, né? Lista para evitar. Porém, eu tenho conta nela e já utilizei ela bastante. Só deixei de utilizar porque ela não aceita é, mais Neteller e nem Ecopace. Mas eu troquei ela pela Dafabet, que tem odds iguais e também é igualmente boa. Então, só para você ter uma ideia de que uma casa pode ser ruim para uns e pode ser boas para outros. Como você viu aqui, quando eu estava pesquisando sobre a Bet365, tem pessoas é, que têm uma má avaliação dela... Mas outras têm avaliações muito boas. E eu falava da 1xbet. Veja que eu não sou o único que tem uma má avaliação dela. A Sportsbook também tem. Sportsbook é esse site aqui. D- aqui na 1xbet. E por aí vai. Você pode ter uma noção aqui de várias casas que você deve evitar. E não deve apostar. E ao mesmo tempo aqui também tem as casas... É com a maior avaliação maior avaliação que é a mais e uma coincidência aqui ó as maiores casas eu posso estar falando besteira aqui mas a as maiores casas que estão em primeiro aqui são casas americanas pelo menos são casas aos moldes americanos ali né que é dão uma ênfase maior para esportes americanos beisebol futebol americano Uh, basquete, etc Eu acredito elas, não conheço todas Que elas são casas é, americanas né? São dos Estados Unidos Pelo menos parecem muito Você pode ver que elas são é, as primeiras colocadas aqui Bookmaker, que eu já utilizei Em alguma oportunidade Bovada é, Utilizo Batch Online Aí já vem a Pinaco, que é a uma casa asiática eu Acredito que é a primeira casa asiática Aqui da lista uh, A Bodog tem odds iguais a bovada, se bobear é da mesma empresa né, vai saber Bet365 logo aqui no topo, outra casa que eu acredito ser americano, Chris. É, William Hill, não atende aqui no Brasil essa The Greek, ainda não utilizei ela Intertops é americana e por aí vai, você vê que as melhores casas mais confiáveis aqui, segundo eles são as americanas, aí começa a vir as, as europeias aqui, Lady Brooks Betfair e por aí vai. Tem uma lista boa aqui nesse site. Eu vou deixar aí na descrição e se você quiser dar uma olhada. Mas o recado principal foi para quando você for procurar sobre uma casa você procurar antes, né? Para não cair aí nas armadilhas. Tem algumas casas que estão patrocinando aí brasileirão série A, série B e muitas pessoas sem saber já vão cadastrando em qualquer casa só porque ela viu lá um anúncio é, em um jogo que ela estava assistindo. Então é bom tomar esse cuidado aí. E qualquer coisa também, se você tiver dúvidas sobre alguma casa aí, você pode perguntar, já que eu é, aposto em várias. Inclusive eu tenho um, um vídeo aqui no meu canal onde eu falo de 23 casas onde eu já retirei bônus. E a lista já aumentou, tem outras casas que eu retiro bônus e que eu... É, recomendo aí, casos que nunca me deram problemas, mas se der eu falo sem problema nenhum. Então é isso aí, esse recado que eu queria passar aí. E até a próxima.